pessoal, a paz do Senhor a todos, você está na EbNai, eu sou o pastor Paulo Lopes e estou passando aqui para te convidar para a primeira fase do estudo Visão de um Servo. Vamos estudar sete temas essenciais. O Cronos de Deus, o período das alianças, a dispensação, a fé, a graça, a lei e a salvação. É impossível entender Deus sem compreender os sete temas essenciais da fé. Você não pode perder todo o apostilado. Você vai ter suas apostilas. Então, vem logo. Vem já acompanhar esse estudo, né? Você que é obreiro, você que é pastor, missionário, pastora, não pode perder esse estudo. Essas são sete temas essenciais da fé, entende? Você vai ter acesso aos vídeos, aula e você vai ter acesso às suas apostilas. Então não perde tempo, não. É já, entra. Aí tem um botão Saiba Mais. É só clicar nesse botão fazer a tua inscrição e começar as aulas. Entende? Este é um ano novo e é uma história nova para tua fé. Vem porque tu vai descobrir muitas coisas na revelação do Senhor. Eu te espero. Fica na paz do Senhor.